Já sabemos como criar animações no Pocket Code e já sabemos também como criar diálogos e outro tipo de programação. Agora vamos aprender a posicionar rigorosamente o nosso ator no espaço e fazê-lo mover de forma aleatória. Eu já criei um programa rápido chamado posicionar, vou buscar agora um ator tocando como já sabem na biblioteca multimédia mas também poderia, claro, desenhar no ator ou usar uma fotografia até porque às vezes a biblioteca demora a carregar e é um bocadinho chato vou buscar aqui uma coisa que me permita fazer uns voos divertidos por isso vou à categoria hum, transporte parece-me bem mas há aqui mais engraçados mais sci-fi este óbvio. ok Clique em OK, pode aceitar e agora eu vou programar este OVNI para se mover no espaço. Então, vou tocar nele e venho aos scripts e vou tocar no mais, como já sabem, para criar um evento. E vou começar por usar o um evento mais simples que é o When Scene Starts. Ok, agora eu vou dizer o seguinte, eu quero que quando a cena comece, que o meu OVNI vá para o centro do espaço, então como fazer, vou tocar no mais, vou tocar no movimento, e vou tocar em posicionar estão a ver aqui estes números o 100 e o 200 reparem que se eu tocar neles vai aparecer uma opção que me pergunta se eu quero colocar visualmente place visually ou editar a fórmula se eu escolher edit formula posso alterar o valor do x e do y para por exemplo 0 ok? Edit Fórmula, 0, OK. O que, é que isto quer dizer? Quer dizer que ele vai, quando eu clicar no Play, ir para o centro exato do espaço do meu programa. Como é que eu sei estas coisas? Bem, porque eu sei que o Pocket Code utiliza um sistema de coordenadas. O que é um sistema de coordenadas? É algo que me permite localizar... É algo que me permite localizar um objeto rigorosamente no espaço. Ou seja, quando eu digo que ele está no 0, 0, eu sei que ele está ao centro. Eu podia posicionar isto de outra forma. Vou voltar atrás. Vou clicar em voltar. E agora vou tocar outra vez em posicionar em X. E vou escolher a opção Place visually. E agora reparem que eu posso tocar no meu personagem e colocá-lo onde eu quiser. Toco no certo para aceitar e já está. Agora reparem que os valores X e Y alteraram-se automaticamente. Ok, e agora para o mover. Vamos então buscar um bloco de movimento. Toquei no mais, vou ao movimento e agora vou escolher um bloco que me permita deslocar o meu personagem para um sítio qualquer no espaço. Então, eu vou procurar o bloco que me diz planar durante um segundo. E vou colocá-lo na sequência correta depois do primeiro bloco de movimento. A sequência, como sabem, é importante. Vamos testar, tocar no play e ele faz isto. Vai para aquele ponto exato. Mas e se eu quiser que vá para outro sítio? Então, volto atrás, toco em voltar e onde diz planar um segundo para x100 e y200, eu vou tocar no x, por exemplo, vou escolher place visually e vou colocá-lo. Se calhar aqui neste planeta. Ou oh, lua. Isto é uma lua. Toco no certo para aceitar. E vou testar. Ele já se move para onde eu quero. Se acham que está muito rápido. Vou voltar. Posso tocar onde diz um segundo. E escolher por exemplo. Dois segundos. Ou mais tempo se eu quiser. Toquei em ok. Play. E agora está mais lento. Só que isto é um bocado repetitivo, agora imagina que eu queria que ele se movesse à vontade pelo espaço, se calhar tinha que vir aqui fazer muitos blocos de planar durante x segundos para vários x do espaço, certo? Não, há um truquezinho. antes disso vou tocar no play e vou tocar no para trás e vou tocar em ativar eixo e depois prosseguir, porquê? porque eu quero que vocês vejam aqui uma coisa conseguem ver uns números que estão no centro e no canto do cenário então ao centro é sempre o zero porquê? porque é um dos eixos X e Y se cruzam depois reparem que à vossa direita no eixo horizontal chamado X temos o um número 600 e à vossa esquerda também no eixo X temos o um número menos 600 a partir do zero para cima na vertical temos o um número 926 e para baixo na orizão, também na vertical temos o um número menos 926 o que isto quer dizer? quer dizer que a partir da referência zero podemos ir para números positivos ou para números negativos é como se estivessem num prédio no elevador e carregassem o um elevador para o quinto andar carregavam um o número 5 mas se fossem por exemplo para o parque de estacionamento ficava no piso menos 3, carregaria no botão menos 3, é a mesma coisa, memorizaram estes números, 600 menos 600, 926 menos 926, então vou andar para trás, vou voltar, e agora, onde diz X, eu vou tocar, e em vez de escolher a opção Place Visually, vou escolher Edit Formula, e desta vez eu vou buscar uma função matemática que me vai permitir fazer de forma aleatória a posição do meu objeto no espaço. Onde é que isso está? Aqui no editor de fórmula do Pocket Code posso tocar em funções e vou procurar uma que diz Random. Random em português quer dizer aleatório. E agora o Random tem aqui uns números que eu posso alterar. Lembram-se dos números há bocado? Estamos no X, certo? O X varia entre menos 600 e 600. Então estou só a alterar os valores do X. E que toquei em OK. Agora, vamos fazer o mesmo para o Y. Vou tocar no Y. Vou tocar em Funções. E qual é a função? Exatamente, Random. Qual é que eram os valores do y? Que é o vertical, então levaria entre menos 926 já me enganei a escrever, menos 926 e exatamente 926. Vou tocar em OK e vou testar. E agora o meu ovni voa para uma posição ao acaso, porque esta função vai sortear um número que esteja no intervalo que eu defini. Mas isto só acontece uma vez. E se eu quiser que ele repita para sempre, estar sempre a voar ao longo do espaço. Muito fácil. E aposto que vocês já sabem fazer como. Ando para trás. Vou voltar. E agora vou buscar um ciclo. Portanto, vou para mais. Escolho no control. O ciclo forever. E vou posicioná-lo a seguir ao meu primeiro bloco. Que é o que me define onde é que o meu óbvio começa a sua aventura. E agora vou tocar no bloco planar e vou colocar dentro do forever. O que, é que irá acontecer? Ele vai para sempre repetir este código. Durante dois segundos vai voar para coordenadas sorteadas de forma aleatória e fica a fazer isto para sempre. Vou voltar atrás para verem qual é o código e recordar-vos que, para alterar os valores de X e de Y, tocam no valor de X e depois vão buscar a função random às funções do Pocket Code.